O que me preocupa muito é a estigmatização No caso da varíola dos macacos, Que é parte de uma estrutura homofóbica De estigmatizar os homens que fazem sexo com homens Ou homens gays Então há uma tentativa de gerar uma noção De só esse público, esse segmento É contaminado com a varíola dos macacos. O que não é verdade Ela tem diversas formas de contaminação E todo mundo está suscetível a ela Quando você cria um estigma De que um grupo específico é chamado grupo de risco Você cria também uma falsa sensação de segurança Em outros segmentos da população em relação ao tema Que não se previne que não se cuide que nós não podemos cometer os mesmos erros da pandemia do HIV AIDS né, E também da pandemia da Covid-19 Todos estão suscetíveis à varíola dos macacos E é preciso que haja prevenção e orientação para toda a população E também vamos cobrar da Secretaria de Saúde Qual é a força, a tarefa concreta Quais são as medidas, os profissionais, os esforços da Secretaria de Saúde Quanto à compra de vacina Porque existe uma modalidade de vacina disponível E que é possível que a gente lute para ter essa vacina No sentido de prevenir a contaminação do TR.